Um, vou passar a palavra à professora Aida Carvalho, um, com o título vai, vai nos apresentar uma, uma comunicação com o título Experiências com História. Uh, a professora Aida Carvalho é doutorada em Ciências da Cultura, mestre em História das Populações, pós-graduada em Turismo e Património Religioso e também pós-graduada em Gestão Cultural. É atualmente presidente do Conselho de Administração da Fundação Coaparca, desde 2021, Uh, professora no Instituto Politécnico de Bragança, uh, coordenadora do Departamento de Artes e Humanidades e membro da Comissão Científica de Mestrado em Marketing Turístico, uh, é investigadora do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo, uh, membro do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação uh, e também membro do Conselho Estratégico de Turismo do Porto do Norte. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Uh, devo dizer... Quero parabenizar a organização e ficar para o último, é de facto um grande desafio porque já foi dito quase tudo, ou praticamente tudo. A minha comunicação subordinada ao tema Experiências com História vai no fundo falar dos sítios de arte rupestre do, do Val do Coa e de Ciega Verde, que são sítios transnacionais. Faço aqui um pequeno enquadramento histórico, a descoberta do Val do Coa, a descoberta Pública do Vale de Coa, surge mais ou menos nos anos 90, 94, 95, uh, mais tarde estas as gravuras foram classificadas como património nacional em 96 elevadas a património uh, mundial em 98. Uh, em 2010 o, houve uma extensão do Galardão a Ciega Verde, também a Ciega Verde fica nas margens esquerda uh, da, do Rio Douro. Uh, no, no Rio Agda, e, portanto, onde há ali também uma consideração de arte paleolítica. Em 2011 foi criada a Fundação Coa Parque, no fundo foi um modelo de gestão encontrado para gerir o Parque Val do Coa, e o um Museu de Coa, que tinha sido foi, foi criado em 2010, uma das contrapartidas da elevação do, da arte do Vale de Coa a da Humanidade. Trata-se de uma entidade pública de direito privado, tem atualmente cerca de 42 trabalhadores uh, e 10 parceiros privados. Em termos de financiamento, tem um financiamento misto, com uma porcentagem muito significativa do Ministério da Cultura, do Ministério da Ciência, da Agência Portuguesa do Ambiente e da, do Turismo de Portugal bem como uh, do município de Vila Nova Foscoa e uh, com recurso também ao Mesenato. Uh, uh, a elevação ao património da humanidade uh, uh, residiu sobretudo nos critérios 1 e 3. Estamos aqui a falar aqui desta zona, portanto, o Parque Arqueológico de Valdecoa foi o primeiro parque criado hum, à época, portanto, em 97, e uh, toda esta área trata-se de uma área de 200 quadrados, conhecido também com uma zona especial de proteção, a ZEP do, vale do Coa, tal como é definida. Uh, portanto, temos aqui estes dois pontos, portanto, o ponto azul do lado português, é, estamos no vale do Coa, e também do outro lado o ponto azul, se me permitem, desculpem lá, já perdi um pouco. Uh, pronto, não há problema. Uh, acho que estou andando para a frente, deveria andar para trás. Ah, ok. Obrigada. obrigada. Portanto, estava eu a dar nota que. O Ponto Azul, portanto, do lado espanhol, como vemos, estamos ali a falar de um banho transnacional muito próximo um, da fronteira. Uh, Trata-se então, portanto, de dois sítios de arte paleolítica, de uma grande concentração. No Vale de Coa são, uh, nos últimos 17 km do rio Coa, e no, em Cega Verde, uma concentração ao longo de 15 km no rio Agda. Em termos de gramática figurativa, ou seja, dos elementos representados, há uma coincidência das representações onde predomina o auroque, é o ano passado é selvagem, a cabra e o cavalo. Estamos aqui então mais uma vez, então, em termos de em que temos estes dois pontos, o coa e cega verde. E, e, todo este, este território é um território com bastante apetência para a arte, sobretudo a arte repeste. Podemos ver pela quantidade de pontos vermelhos ali no, na zona do, do Val do Coa, em que existem um conjunto muito alargado de sítios de arte classificada. Mas, porém, chamamos sempre a atenção que o facto de existir estes recursos patrimoniais eh, carecem de algo mais, ou seja, é preciso criar condições de interpretação eh, e atribuição de valor para transformar estes eh, recursos em recursos culturais, que, por sua vez, naturalmente, estes recursos culturais carecem de mecanismos e instrumentos de divulgação para entrarem e integrarem a oferta cultural dos respectivos destinos. Foi o caso que aconteceu, portanto, aqui temos um exemplo, o, o Museu do Coa, que ele foi uh, inaugurado no ano de 2010, como disse anteriormente, uma da contrapartida do facto da elevação do, dos sítios de arte rupestre da Património da Humanidade, uh, é um edifício de arquitetura portuguesa, do Camilo Rebelo e do Tiago Pimentel, da Escola de Arquitetura do Porto, e ah, em 2010 era considerado o segundo maior museu em Portugal, em termos de volumetria, é um ativo fundamental para o alavancar este território e para todo o desenvolvimento a ele associado. Aqui podemos ver, então, do lado espanhol, em que temos também alguma... Do ponto de vista da monumentalidade, o centro de interpretação é menor, mas, de facto, a arte pode anular fronteiras e criar aqui destinos culturais. Já hoje se falou muito da sustentabilidade, quem gera estes bens... Tenho consciência que, com a pandemia, foi acrescentando um ângulo ao um triângulo da sustentabilidade e que, para além da sustentabilidade económica, todos nós temos que pensar, e da sustentabilidade ambiental e sociocultural, temos também a sustentabilidade sanitária com todos os protocolos associados. O, o, o COA o Co e o Douro, portanto, são rios que foram sempre muito humanizados. Aqui dá para perceber a quantidade de bens que estão todo este, todo este mapa, todo este percurso. E só para terem uma pequena ideia, em termos de, por exemplo, designações de, de, de, de ponto de vista de, de, de marcas vinícolas, temos do lado espanhol... Hum, Todas estas, desde Doeiro, Ciagas, Ribeiro Doeiro, Roeda, portanto, toda, e também do lado português, o autor vinhateiro, Trás-os-Montes e, e Vinho Verde. E, portanto, foi um, um, um território que sempre foi muito humanizado, não obstante, preservou-se aquele achado arqueológico. A arte das origens, ou a arte paleolítica, é hoje sem dúvida algum destino da contemporaneidade e são muitos os ativos, ou os valores culturais, uh, no, uh, em termos mundiais, da arte paleolítica, para termos uma pequena ideia do mundo uh, de todos os, onde nós podemos encontrar arte. Uh, o, o COA e o CIGA e Integra, Verde integram um dos itinerários culturais da, da, de Espanha, que são unidos, unidos pela primeira arte, que é o itinerário cultural do Conselho da Europa, que estamos aqui a ver caminhos de, de arte reperto pré-histórico. Em termos é, é muito importante esta esta esta participação porque ah, cria no fundo valor, ah, ah, agrega também e, e cria ah, uma vincula o nosso destino ao conhecimento da arte paleolítica. O facto de ser uma marca Unesco é, sem dúvida, um ativo que gera confiança e emoção a quem nos visita e, portanto, os consumidores ou os visitantes acreditam que, também, na, na, no facto de visitarem um território Unesco, que há ali, de facto, um critério de qualidade acrescido e, portanto, tudo isto cria oportunidades, naturalmente, de posicionamento deste nosso do COA e do Douro. E o que nós sentimos é que há um engajamento, ou seja, há uma relação emocional dos visitantes com a marca, sobretudo quando sabem que são territórios classificados pela Unesco. Em termos de visitantes, Uh, temos vindo como naturalmente o, o ano de 2020 e 2021. Tínhamos, portanto, desde 2010, com, com a, a, a criação do museu, houve de facto aqui um incremento da procura, que depois, em 2020 e 2021, graças justamente à pandemia, sofreu ali naturalmente um, um, uma, uma diminuição. Contudo, tratando-se de territórios que trabalhamos sobretudo. No ativo ar livre, achamos que durante os meses de verão houve uma procura muito intensa, o que veio de facto anular as perdas um, anuais. 2021 foi um ano uh, significativo melhor. Em relação ao 2020 e 2022, devo dar nota que tem sido um ano muito significativo. Nós, como na área do turismo, um, o ano de referência é sempre o ano de 2019 e devo dar nota que 2022, comparando com os, o período homólogo de 2019, estamos com um ritmo de crescimento muito significativo. Nós uh, no, uh, trabalhamos... Um, esta questão dos visitantes, sempre muito associados à capacidade de carga, ou seja, estamos muito uh, sensíveis e muito conscientes. Nós trabalhamos dois ativos, é o Parque Arqueológico de, vale de Coa e o Museu do Coa, e há aqui uh, relações diferentes. O Parque Arqueológico, pelas suas características, tem um, uma, um, os critérios de, de visitação regular, uh, mais condicionados justamente pela, pela sensibilidade do bem. O, o, o Museu do Coa pelas características do edifício, conseguimos, portanto, trabalhar de forma uh, diferente, com números mais significativos. Uh, em termos, então, eu, uh, o que nós podemos encontrar, como estava a dar nota, podemos encontrar neste território, uh, os, uh, os, uh, sobretudo a gramática figurativa, que é os rocas os cavalos e as cabras, e as visitas são feitas sempre através de mediação cultural, uh, através de pré-marcação, podem ser feitas através de viatura, uh, todo o terreno, uh, ou então, uh, uh, uh, uh, através do caiaque, que é, tem muita procura, sobretudo no verão, bem como, uh, aqui temos algumas uh, imagens, que dá vontade, de facto, de visitar. Ah, e também em 2021 ah, começámos a fazer visitas ao território através de, de, desta embarcação eletrosolar, sempre orientados a estas práticas ou as boas práticas ambientais de sustentabilidade. Também temos as visitas noturnas, portanto que as visitas noturnas ah, são do, também de muita procura, isto porque tentámos ajustar ah, a, a, a procura ao, aos requisitos do território. Nós estamos a falar de um território em que durante o, o verão. Ah, podem atingir o noval de 40 graus e, portanto, é, é fundamental haver aqui um, um equilíbrio entre aquilo que da nossa oferta e, naturalmente, o bem-estar de quem nos visita. Também dá nota que estes painéis, através da luz rasante, o, tu, as gravuras ganham uma nova... Há aqui um efeito de luz e, luz e sombra, portanto, há aqui um, um conjunto alargado de contraste e todos os painéis ganham vida, não é? Aqui, de facto, ganhos de qualidade com a visita noturna. Temos aqui algumas imagens, não é? Temos também, numa perspectiva de potenciar e criar valor entre os vários agentes, temos um conjunto muito alargado de bilhetes conjuntos, com uh, ativos relacionados com o património e não só. Temos, por exemplo, este aqui com a... Com a que é o, o, o prazo romano, fresco no mal, muito próximo de Fozcoa, ou então também o um bilhete conjunto com o Cega Verde, em que o visitante só paga a primeira entrada. Isto é, se comprar o bilhete no Coa, tem entrada gratuita em Cega Verde, e se eventualmente comprar o bilhete em Cega Verde, tem entrada gratuita no, no Coa. Em 2019, o Museu de Coa integrou a rede Centro de Ciência Viva numa perspectiva de posicionar ou de reforçar o seu posicionamento do turismo científico, partilhando a cultura científica numa lógica sempre de transferência de conhecimento alargado. Nesta lógica de transferência de conhecimento, Uh, uh, recebemos uh, muitos, uh, através de vários protocolos com universidades ou com uh, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, bolsas de investigação e doutoramento e que se desenvolvem no Vale de do Coa. Uh, o Vale de Coa acaba por ser um laboratório vivo de experiência e de conhecimento. Temos aqui algumas atividades que, que fazemos para um público muito eclético, portanto, também, desde não só para uh, uh, agentes do ensino superior ou de, centros de investigação, mas também para o público em geral, envolvendo as comunidades com outras experiências. O terceiro Festival de Ciência de Valdecu decorreu justamente esta semana, no 25 e 26 de abril, em que foram oferecidas à comunidade uh, oficinas de ciência, bancas com experiências, conversas com cientistas, isto no sentido de democratizar uh, a ciência, transferência de conhecimento e aproximar dois, um, estas duas dimensões. Uh, temos também um trabalho em rede, com programação, sobretudo na área da programação cultural, em que temos parceiros privilegiados do território, nomeadamente a Fundação uh, do, do Museu do Douro, bem como, por exemplo, o Museu do Vinho em São João da Pescara. Uh, participamos num conjunto muito alargado de de iniciativas e temos também, eh, o, o, as privilegiamos também as exposições eh, da arte moderna e contemporânea e não só, porque entendemos que são catalisadoras eh, de novos públicos. E temos aqui algumas imagens daquilo que acontece, das, no das nossas dinâmicas, algumas iniciativas de educação ambiental, também que estava lá atrás, combinamos as artes performativas, a música, tudo. Pequenos apontamentos numa perspectiva de, de surpreender quem nos visita. Um, participamos em jornadas ou em eventos de caráter mais geral ou mais específico. Temos aqui alguns exemplos. Nos ciclos de conferências que terminamos a participar, bienal de gravura. A nossa programação eclética, sobretudo na área das, das exposições temporárias, em que recebemos, portanto, desde o João Cotelair, António Faria, Sobral Acentalho, portanto, uma perspectiva muito alargada de, de artistas. Em junho de 2021 foi criado no COA o Observatório Mundial de Antropocénico, também chamando a, a, ao COA investigadores e, e experts nestas áreas que falámos agora aqui, nomeadamente as alterações climáticas ou outras que nos preocupam uh, a todos. E, portanto, este, o, o facto do vosso oratório estar sediado no CUECA, é, é, que que ali um ponto de encontro entre a cultura e a ciência que muito nos tem privilegiado. Uh, privilegiamos também, uh, por exemplo, uh, uh, o Summer Schools ou winter Schools, depende da, da, da temática, mas é também palco de, de... Este é um exemplo, de, esta Summer School 2020 realizou-se em 2021, justamente devido à pandemia, em que foi organizada pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, justamente com a Universidade de Bolonha o Fórum do Antropocênico que são alguns exemplos de algumas atividades de caráter mais científico que nós vamos organizando e promovendo, e também chamamos ao território e ao museu e este equipamento a alguns agentes do território, nomeadamente este o, vinho, o azeite do Vale do Coa, que é uma iniciativa com um, um, um agricultor local porque nós estamos a trabalhar num território de um, 200 quadrados, em que predomina sobretudo a oliveira e a amendoeira, e portanto decidiu-se um, o ano passado apanhar as azeitonas e fazer uma linha de, de edição especial de, de azeite nesta questão também de, de proposta e de, de educação patrimonial foi criada uma, uma disciplina com os agravamentos de escolas do território ao abrigo do decreto-lei 55/2008, de 2018, que permite uma maior autonomia às escolas um, na gestão do seu currículo, em que é oferecido aos, aos alunos do quinto e do sexto ano uma disciplina que designada o nosso património com oferta complementar, no sentido de, no fundo é que é divulgarmos este património, criarmos autoestima nos residentes, sobretudo nas, nas camadas mais jovens. Só para dar, o, o, o, quando dizemos que isto é o, o que o COA trouxe, ou esta classificação trouxe ao território, e falamos em de desenvolver relações com o território, que houve de facto aqui uma um alavanca, um, temos. A primeira imagem trata-se de uma pousada que foi criada em 97, ao abrigo, portanto, da, da, que era à procura. Entretanto, podemos ver aqui alguns exemplos, como este projeto fez alterar, nomeadamente, o, o, os hoteleiros e a restauração no território, em que temos já um novo posicionamento em que eh, estruturas ou equipamentos mais adaptados às boas práticas ambientais Vou passar alguns a correr, por exemplo, já estes novos alojamentos, já muito orientados àquilo que pretendemos... Eh, transformar este território vinculado ao conhecimento. Portanto, alguns exemplos de parcerias. Atividades a realizar. Temos, entre este, agora, irá abrir em 21 de junho deste ano, uma exposição com a CIEGA Verde, uma exposição internacional. Portanto, mas eu só, só se me permite, eu... Tenho só, eu queria só ver este filme. To the beat of our que no fundo nos Out here, we rid ourselves of time, of the invisible shackles that imprison us in a routine that does not fit our souls. Out here, our five senses combine, creating a symbiotic relationship with the valley. We become a part of it, and it, in turn, becomes part of us. Here, inspired by this landscape, in deep communion with our memories, our sixth sense is born. In this UNESCO World Heritage Site, we celebrate the deep connection between nature and humanity through drawings that escape the erosion of time, sketching out a promise of immortality. Here, we respect, cherish, and develop this connection by sharing a special place that honors knowledge through the gifts of modernity, without ignoring the powerful gifts of nature that surround it. Here is a museum born from the will to perpetuate memories and to maintain and produce knowledge in the form of a dynamic, Unique experience for visitors and investigators alike through thematic approaches aimed at broadening our natural capabilities. Está até 18 de maio. Through an educational experience that comprises all areas of study, we offer a connection to the school community that will be forever remembered as a powerful voice in defending the memories of Koa. During the day or at night, across land or by the water, alone or in company, contemplating the singular natural scenery arising between the confluence of rivers and heritages, excursions to Koa become an observational experience that can be lived by taking a quiet stroll through the valley, or by setting out on a boat or kayak, or by visiting the museum itself. No moment spent there will be forgotten. accessibilities have been carefully prepared to include a wide range of options for those requiring special alternatives. Technologies were adopted to bring the past and future together, exemplified by our use of new energies for modern terrestrial and aquatic vehicles that are respectful to the environment Such initiatives have created a chance for humans to interact with animals living in their natural habitat, offering tourists and visitors new opportunities, unique experiences, including the assurance that the present moment, the experience of the now, become a timeless gift. It is in this place where the ceiling becomes the sky and the walls are painted with freedom that we find ourselves. This land that seems to whisper to us, that holds us in the palm of history, proving that the grand victory of humanity is not only possible, but is our destiny in our hands. Let us meet in Kor for an eternal encounter with ourselves. Obrigada. Este é o vídeo-resumo que apresentamos aos prémios EMEA porque somos candidatos, aguardamos com expectativa o resultado na próxima semana. Obrigada.